Oi Maria, tudo bom? Tô aqui hoje de novo na minha cozinha pra fazer com vocês uma receita de um lanche que eu tô amando, de verdade. É aquele lanche prático, gostoso, bem crocantinho, então. Então vamos lá, vamos fazer um tapiovo. ovo. A receita original é a da Nutri Thaisa. Uh, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, mas como sempre, eu fiz umas alterações pra ficar adiante que eu queria. Então eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço. Para ver a receita original, tem que ir no link que tá na descrição. Para fazer o tapiovo, a gente precisa de sal, dois ovos, queijo, eu tô usando queijo muçarela, mas pode ser o que tu quiser, requeijão, uma peneira e a tapioca em pó. Eu compro uma que já vem peneirada, mas eu gosto de usar peneira para render mais. Eu vou começar colocando a tapioca aqui no fundo. A frigideira tá limpa, não tem nada nela, nem óleo, porque a é minha antiaderente. Se a tua não for, talvez precise lutar, não sei como é que funciona. Vou pegar aqui a minha peneira, vou largar ela aqui direitinho. E vou botar duas colheres da, da farinha de tapioca, goma, eu não sei como é que chama. Aí... Eu gosto de colocar um pouquinho de sal junto com ela, porque eu acho que ela não tem gosto de nada. Então, espalhei a tapioca aqui na panela com uma peneira. Eu vou ligar o fogão, eu vou deixar em fogo baixo para ela dar uma secadinha, uma cozida. Ela vai começar a soltar as bordinhas do fundo da panela. Enquanto ela vai esquentando, eu vou colocar o queijo... Eu gosto de pôr o queijo antes de botar o ovo, porque daí parece que ele segura a tapioca um pouco no lugar, sabe? Senão ela meio que, sei lá, se junta, se amontoa. Então eu cubro com o queijinho. Assim. E aí agora vamos arrumar o ovo. E agora vou largar ele aqui em cima. Aí eu dou uma mexida na panela para espalhar bem esse ovo por cima de toda a tapioca. Vou botar um pouquinho de sal. E vou dar uma cobridinha para esse ovo cozinhar mais rápido. Quando eu vejo que a bordinha já tá sequinha e ela tá começando a soltar da panela, eu vou virar a minha tapioca. Não é obrigatório virar, tá? É que eu acho mais gostoso com o um ovo bem torradinho. Daí quando eu acho que já tá bom, eu viro de volta. Uma a tapioca pronta, eu vou passar o meu requeijão. Eu acho isso muito delícia, pra mim é a melhor parte da tapioca é passar requeijão. E tá pronta a nossa tapioca nossa tapiovo. Ela fica super, super, super crocantinha. Ih, gente, fica muito gostoso. É um ótimo lanche da tarde. Enche bem a barriga. E não é uma coisa tão gorda, tão não saudável. Mas também não deixa de ser gostoso, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A receita vai estar tá completinha aqui na descrição do vídeo, como sempre. Então, se tu gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!